Você agora vai se despedir do pessoal. Para onde é que eles vão? Eles não vão para lugar nenhum. Eles vão ficar aí. Nós dois é que vamos entrar aqui para brincar os mamulengos, aqueles macaquinhos. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Rap, repente, mamuleco, cantoria e agora é tudo junto e misturado O microfone na batalha, pistola, domínio É tudo nosso aí, parceiro, vai pra lutar E primeiro o hip-rap aqui se apresentar E depois Japão chegou, cantou muito até suar E nós também representamos a cultura popular Se você sonhar ser artista, corra atrás. Capão! Opa! Que negócio é esse aqui? Tá acontecendo na oficina, Mateus. Tá acontecendo na oficina? É tá oficina. Que bicho é esse aqui? Rapaz, é que... isso aí é outro peixe. É outro peixe? É outro peixe. É outro peixe. É outro peixe. estar aqui fazendo esse, ponto, esse ponto, essa mistura de, de linguagens artísticas é isso que a gente espera esse diálogo constante entre as diversas manifestações culturais beleza pura beleza é maracapuca pura é Cregue em cruz, ave maria, eu jogava capoeira e essa cobra não sabia. Mas agora você vai ficar mais música que a cobra do Japão. <risos> Silêncio. Ajuda! Ah, Toda hora, a hora, a hora que se vencer Toda hora que se vencer Toda hora que se vencer E gente espera em casa orando na madrugada Estou sentindo por você pra que seja escalado Se o bicho pega na hora da luta Ele diz que é mais fácil de te enfrentar a luta Viva a política da manipulação Reposto cantando, mais os balançam nos na beira do mar. Não é o mesmo a menina. Chegou pra dançar O o oh, oh, oh, oh, cantador! A vida na cidade grande, porque eu já vou me preparar. Hein, tá aqui até lá. Tá sobrando craque, onde falta futebol. esse deixa o menino jogar, quebra é de graça. Bora pra rua, juntar, só de pirraça. Joga essa pedra pra lá, vem com a massa. No do futebol, do do futebol. Eu não sei se falei tudo, Tirando versos do quego. Não me sinto preguiçoso. Ontem no o quarto tempo e agora cedo a palavra para a voz do Manuel E vocês aí estão indo o quê? Todo mundo te chispando, anda, chispa, chispa, chispa, chispa de quê, rapaz? Vamos vaiar esse papão, vamos ah, um, né? É faz isso. um aí que eu quero ver, faz. Faz de novo. Isso, muito bem, assim que eu gosto, fazendo o que eu mando. <risos> é. Com esse jeito de homem um safado e Porque que não vem E que nem dois no do, do mato Nós se ama Nós se cheira Nós se apreve que nem No Eu sei que tu documentar é doido Vem logo que o fogareta é alto E de Marião me marca que demora Do cão Xangu, não liberta pro corona, é o monopólio da terra Desocupação, cenário de guerra, manipula matéria na tela vente o historiador, invasou sangrou, matou A outra base da história tá na bala do criouco. Que o povo quer falar a arte bonita. Na hora que vem de pra vir, ou escrita pra ver se o que faz de Se o sentido da dica, e velho intrigas, logo a vida. Ah! É isso aí que... é repente, rap popular, cultura que eu vim quitar pra vocês, assim que é Gente canta, espanta, o um vale é a chuva, é A cultura unida no meio da rua, felicito a rosinha, agora participação. Pra vocês eu vou cantar e mando mel, quero que seja uma, uma boa rua de mel O rap é repente, cultura, todo eu quero que se... O coronel é redondo, isso é viela, é prosa de amigo. Todo mundo comemorando o casório da Rosinha, o Benedito. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva,